Veja bem, aos os pintainhos aqui com 20 dias de nascido, ó. Esse aqui é o natural deles. Tem ração lá dentro do no comedouro. Porém, eu soltei estão aqui, ó. Ciscando aqui a terra atrás de algum inseto. Alguma minhoquinha, olha só, olha. Coloquei aqui umas folhinhas para eles, ó. Vamos ver se eles vêm aí, ó. Olha, ó. Beleza, agora eu vou pôr aqui uns farelinhos de, de bolacha aqui, ó. para ver se eles vêm aí, ó. Ó, aí eles vêm, ó. A galinha chamou, ó. Agora eles vêm, ó Pega aqui uma bolachinha Essa bolachinha que a gente compra aqui Essa bolacha é uma delícia, gente a Bolacha de, de sal, né? Aqui é a bolacha do nosso chamado, né? Ele chega pertinho da gente aqui, ó Atrás das, das, das bolachas Agora ele deixou a minhoquinha, ó E vem atrás aqui das bolachinhas aqui, ó, aí, ó. Olha só aí, olha Gente, o legal da galinha Porque é ela ensina os, os, os pintainhos A se alimentar, ó Procura aí, ó Olha aí, ó que legal é, bacana aí, olha, era cinco mais um sumiu gente, ele anoiteceu quando foi de manhã assim é cedo, ele não, não sei foi que houve que ele não apareceu mais, eu procurei procurei não achei nem vivo nem morto sumiu mesmo, ó vou jogar uma blanquinha inteira que é para galinha espedaçar pra, pra, pra eles, olha, olha ó ó, olha só, olha ó ela ensina eles a comer, ó. De, a pôr na chocadeira é interessante, né? Mas na galinha é bom que ela cuide, aí, ó. Olha que legal, aí ó. Parece que é uma essa daqui acho que é fêmea. Eu analiso pela asazinha e, e o rabinho. Aqueles, por exemplo, é da, do mesmo dia, da, da mesma idade, né? O que tem rabinho primeiro, eu, eu, às vezes eu erro, mas eu identifico assim, ó. É assim que eu conheço. Com a pouca experiência que eu tenho. aí aquele lá não tem rabinho, então aquele pra mim é o um macho. para mim o que empreenda primeiro. Agora esse aqui, ó, como não tem outro igual, eu não sei. Provavelmente é um é fêmea também. isso aqui, gente, o meu irmão me mandou, me, me deu os ovos lá de Marabá como índio gigante não sei se é puro mas se não for puro chega perto agora aquele pescoço pelado lá eu não sei do que que é não eu sei que esse pretinho esses dois brancos aqui são índios gigante olha. tem 20 dias nascido olha as pernas ali como são grossas aí ó olha. olha como folhinha bolachinha Gente, isso aqui é uma terapia gente quando eu tenho tempo eu sento aqui fico olhando eles a gente que trabalha demais, é muito bom, não compensa. Um, um pintainho desse, quando ele ficar adulto, fica por mais de 200 reais, sem contar o medicamento. Eu tenho que vacinar aqui agora contra a né? Contra a boba e outras doenças. Então aqui você trazendo ele aqui para a terra assim, lá dentro do quintal é terra, mas aqui tem inseto, né? Então aqui é o, a fase natural deles e essas bolachinhas aqui que eu tô pondo para eles aqui é bom que eles cheguem bem pertinho estou meio bravo ainda porque eu não tenho tempo de ficar todo dia brincando com eles assim aí eles quando me quando me ver bravo porque isso aqui você tem que estar tá todo dia dando de comer pegando um para ele ficar mansinho aí ó e aí vai ó. Você, vê, você vê que estou meio meio com medo mas se eu pontuar assim ó, eles vão pegando o, o, o ritmo né e vão aí chegando mais perto aí ó as folhinhas gostam porque lá dentro não tem folha que eles acabam com tudo né e lá dentro é fechado então não tem folha olha só que legal maravilha muito lindo mesmo eles são criados só com ração gente tô dando essas bolachinhas aqui para atrair eles mais para perto para mim gravar para mim fazer um vídeo mas, são só com ração. Essa galinha pescoço pelado, eu não acho bonita não. Eu não, não simpatizo muito com ela não. Sou mais assim, ó. Gente, olha só a grossura da canela. De um pintinho de 20 dias, gente. Olha só. E as galinhas lá, ó. Tudo... Apreensiva, tudo olhando pela tela aí, ó Pra ver o que é que eles O que, é que tá acontecendo O que é que elas estão comendo aqui Olha só como elas estão? tudo olhando lá Vamos ver aqui a festa que elas vão fazer aí, ó Virou aqui com as raminhas aí, ó Tudo doida pra vir aqui Deixa eu abrir aqui Olha, assim, olha só, fica tudo louca por verde aí, ó Ela fica tudo presa aqui, ó a Só ração, ó Tem milho, ó Ali tem milho, mas Elas gostam disso aqui, ó E o galo fica chamando elas, viu? Mano? Prontinho, vamos pôr ali pra dentro Vamos fechar a porteira E vamos que vamos, acabou a festa Aí, ó foi, viu?